Muito bem, pessoal, muito bem, estamos chegando, estamos chegando aí com mais um trabalho, mais um vídeo para você que é inscrito aí no canal da Rede Saudade do Sertão, né? É você que acompanha o nosso trabalho, sabe que nós temos aí vários vídeos de homenagens a cantores, né, que escreveram a história da música evangélica no Brasil. E esse aqui não é diferente, né? Esse aqui é um dos grandes clássicos... Da música evangélica que não só escreveu a sua história na música evangélica Como deixou um legado todo especial Que hoje vamos relembrar a sua história O seu trabalho maravilhoso Muito bem, mas antes eu gostaria que você Que está pela primeira vez no canal se inscrevesse, né? É, se inscreva aí, deixa o seu like para nos ajudar Deixa o seu é, depoimento embaixo do vídeo, né? que é para animar mais, né, o nosso trabalho para a gente ficar mais animado em continuar esse trabalho magnífico, né? Muito bem, vamos lá, né? Vamos lá então. Não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like e vamos que vamos, né? Vamos falar um pouquinho nada mais nada menos do que o cantor, pastor e é, compositor Josué Barbosa Lira, é conhecido aí por alguns por Josué Barbosa Lira. Outros, simplesmente, Josué Lira, escreveu a sua história na música evangélica de, em todas as partes deste Brasil, né? inclusive é, no exterior, né? na América do Sul, Argentina também, né? Tem, ainda conhece muito Josué Lira, pelo seu trabalho bem feito, né? é, pelas suas gravações, pelas suas composições e também seus maravilhosos discos deixados é, gravado no Brasil, né? É um grande parceirão também né, da época de João Quintino da Silva. Você que conhece da música evangélica sabe que João Quintino era um dos maiores compositores da música evangélica no Brasil, né? Infelizmente, é, aqui na Terra não foi muito reconhecido, né? Mas a maioria das músicas evangélicas, aquelas músicas sacras maravilhosas, né, tinha o dedinho de João Quintino e Josué Barbosa Lira também fez muita música com ele, né, é, gravou muitas músicas do próprio João Quintino, enfim, era uma pessoa que convivia com todos, Luiz de Carvalho gravou suas músicas, é, quem mais foi parceirão? É, o próprio é, Tony Silva, né, é o Tony Silva, é, outros também, né, É que foram parceiros de Josué Lira, é, que praticamente hoje estão esquecidos no tempo, né, é, por exemplo, ele, ele andou gravando uma seleção é, é, em alguns LPs né, com alguns cantores, irmãs Andrade, irmãs Becati, é, é, coisas né, que o povo não lembra mais hoje, né, que foi nos anos 60, 70, né? É, enfim, Josué Lira participou de vários trabalhos, não só de seleção em vários LPs, é, mas como também teve a sua carreira. Solo, né? gravando muitos discos, gravando muitos discos. Pensa numa pessoa que gravou disco demais nesse país, é numa época que não tinha é, divulgação, não tinha divulgação nos rádios, não tinha divulgação em televisão, é, música evangélica praticamente não tinha é, divulgação nenhuma, era um sistema fechado entre os anos 70, 60, 70, 80. É, pois a carreira de Josué Lira é, se consagrou até no, em 1988 Pois segundo é, os seus mais chegados Falou que em 88 Josué Lira, não sei se devido ao cansaço Ou alguma decepção, sei lá é, Já não atendia mais é, as igrejas né? é, Não atendia mais os pedidos para cantar nas igrejas Estava aí mais é, tranquilo mas, antes disso, gravou muitos discos. Começou nos anos 60, é, foi um dos únicos cantores que chegou a gravar discos na gravadora Secular, Por quê? Porque na época, né, é, a, apesar de não ter divulgação, mas era um homem que vendia muito disco. Vendia disco demais, chegava a gravar, chegou a gravar 3, 4 LPs por ano. E você que entende de música sabe que nessa época é, o que que acontece. Essa época era caríssimo para gravar um disco. Nessa época muitos cantores, né, muitas pessoas que estavam começando, é, chegou a é, vender uma casa para gravar apenas um LP. O homem, o homem gravava quatro por ano. Era muito solicitado. Não tinha contrato, é, contrato exclusivo com gravadora nenhuma passou pelas melhores gravadoras do país, na época, inclusive, né, gravadora Califórnia, né, não podia ser outra, né, é, mas não só pela Califórnia, gravou milhares de discos pela Califórnia, é, gravou é, pela Louvores do Coração, que era a maior do país nessa época, é, Doce Harmonia do Rio de Janeiro, é, Bandeira Branca, que fez a sua história, né, gravando só grandes sucessos da época, é, quem mais? A, as gravadoras, né? selos de gravadora secular na época que gravou Josué Lira, é, Recanto dos Evangélicos. Essa é totalmente pura evangélica, né? sempre foi, mas deixou muitos discos gravado, é, Corinhos, é, LPs de Corinhos. Acho que só de Corinhos ele gravou uns três ou quatro fora os LPs das suas próprias composições e também de músicas maravilhosas de João Quintino da Silva. Ele deixou um legado tremendo, né? Era um homem que gravava muito, três, quatro discos por ano, é, em vários selos, várias gravadoras, igual eu estava dizendo, ao ponto né, de uma gravadora é, chegar a vender é, as matrizes para as outras. Enfim, é, totalizando quase 200 discos em total da sua carreira, né? É uma carreira maravilhosa, um legado espetacular. É, informações que tivemos de São Paulo que é, algum tempo atrás que ele também sustentava uma associação para cuidar de crianças lá em São Paulo, né? É, praticamente aí com, a, com as vendas desses discos, né? É, com esse trabalho maravilhoso que fez e, enfim. Deixou aí um trabalho maravilhoso no Brasil, é, no meio evangélico. Você que é evangélico hoje, às vezes você não conhece as músicas evangélicas do passado. Eu estou tocando aí no fundo musical é, um pedacinho de cada hino. Por, é, por causa dos direitos autorais, eu precisei fazer uma remontagem para você conhecer um pouquinho da voz de Josué Barbosa Lira. É, ele marcou presença em, todos, em todas as partes né, da história da, do Evangelho inclusive foi ele que gravou Só, Só o Senhor é Deus né, um hino oficial da igreja Só o Senhor é Deus é, ele gravou um disco em comemoração é, acho que aos 100 anos da Assembleia de Deus enfim teve em todas as partes teve Brasil para Cristo teve algo também né, é, com esse ministério magnífico dele e infelizmente né nós é, perdemos aí essa pessoa espetacular em 2001 é, devido a uma enfermidade que levou ele para os braços de Jesus né mas todos nós vamos né gente todos nós vamos um dia é, não tem como né de alguma forma nós temos sair do corpo o importante é que nós deixamos uma história aí né uma história maravilhosa uma história é, não de sucesso pois muito, muitos cantores gospel hoje acham que tem que fazer sucesso grande, né? Josué Lira era um homem humilde, simples, apesar de tantos discos gravados, tanta experiência, quem conviveu, quem tem é, a chance de contar sobre a convivência com Josué Lira, sempre fala que era um homem espetacular, era um homem de caráter, era um cantor que realmente é, cantava o que vivia, vivia o que cantava, é, hoje muitos cantores por aí, né? Às vezes tem uma carreira linda, né? Canta bem, tem sucesso, mas não tem uma vida justa com Deus, né? É, era ao contrário deste homem que o Brasil, né? É, perdeu em 2001. É, até então, já com quase 200 discos gravados. Pastor Josué Barbosa Lira é pastor, compositor e cantor. E um amigão, né, um parceirão de João Quintino da Silva, que também já partiu, né, não temos a data certa aí da, da partida do compositor é, João Quintino da Silva, mas era um grande homem de Deus também. Né? O Brasil fica devendo muito né, é, os nossos é, agradecimentos né, é, a essa família maravilhosa que escreveu a história do Evangelho no Brasil. Né? É, Você se porventura for é, Família de Josué Barbosa Líria que já partiu Receba aí os nossos Agradecimentos é, Em nome de toda a Rádio Saudade Do Sertão e de todo, toda A comunidade evangélica do Brasil é, Geralmente a nossa nação é uma nação Maravilhosa, mas que dá Pouco valor às coisas Boas, né? É, dá pouco valor às coisas boas e engrandece As coisas que não presta mas nós não, da Rádio Saudado do Sertão até hoje, nós tocamos louvores é, que engrandecem o nome do Senhor inclusive os trabalhos de Josué Lira né, que muitos ainda são é, lembrados pelo povo brasileiro é, a bênção chegou, por exemplo é um dos corinhos que ele chegou a gravar no, é, no, na gravadora Recanto dos Evangelicos é, O Fim Vem é também regravou A Alma Cansada de Jair Pires, é, que mais, é, Só o Senhor é Deus, um hino que é muito é, lembrado aí pelo Brasil afora, né? é, pela, é, pelo título, a intitulação né, da igreja Sol o Senhor é Deus, e muitos mais, né? muitos outros, é, neste... É, neste pequeno fundo musical aí, você vai relembrar um pedacinho de cada um, né? É claro, nós não pegamos todos, né? Porque é até impossível, quase 200 discos, nós pegamos aí apenas uns, uns 7, 8 corinhos tiramos aí um pedacinho de cada um, para você lembrar esse trabalho magnífico desse cantor que já se foi, mas deixou aí o seu legado espetacular é, no nosso Brasil querido e esperamos, Deus, que um dia todos nós estejamos juntos, né, é, pois o, o tempo dele aqui na terra se findou, mas tenho certeza que vai cantar muito lá no céu. Que Deus abençoe a todos, para você, meu querido, que está aí assistindo, não se esqueça, não se esqueça deixe o seu like se inscreve no canal se você não for inscrito. e Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Vai nos levar ao Senhor. E ao Seito acordando os que vão. Com o toque da trombeta. Vai nos levar ao Senhor. No céu não entra pecado, só o crente consagrado, temente e fiel. De repente ninguém mais se compreendia, os homens do velho testamento, desejando conquistar o céu. Olhai, o crente, para a vossa redenção. Meu amado Salvador e o Rei Estarei cantando neste amor que Deus me deu Ele é bom demais, eu sei Mocidade desperte, o mundo já está no fim Deixa as trevas e vem para a luz Se o inimigo vem te desanimar Neste mundo há muita gente São iguais aos fariseus Que não gostam de aleluias E não dão glórias a Deus Com um o toque da trombeta, Vai nos levar ao Senhor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 Que Deus me deu Ele é bom demais Eu sei Mocidade desperte O mundo já está no fim Já está se cumprindo a Bíblia Porque foi escrito assim O bom mestre está te chamando Deixa as três.